Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui, voltamos, né, com a nossa câmera com áudio ruim. <risos> essa câmera tem uma resolução maravilhosa. Ó, oh, estamos testando todas as imagens para vocês, tá, galera? Não, imagem não é o problema. É o problema é que eu tô com com essa, oh, eu lá. Eu tô com essa câmera aqui, que ela, ela tem uma imagem excelente. Ela é uma 4K que roda a 60 pixels e, né 4K e mais, é um Full HD porém, o grande problema dela é o que estão ouvindo aí, que é o áudio na mais que está ventando aqui, fica mais complicado o áudio mas aí ela Só tem que... a caixinha é não, mas a caixinha, a caixinha abafa mais ainda o áudio dela é abafado, entendeu? então fica mais complicado de poder gravar para vocês e eu estou usando aqui um, uma aqui, aqui né? estou botando o um microfone aqui embaixo na pochete Aí os ciminhos estão balançando ali atrás, né? os, os balangandãs da Pochete, os E eu não sei como é que vai ficar esses áudios, né? Vamos tentar, não sei como é que ficou, não sei como que ficou o final dele. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder falar com vocês sobre o furacão Irma, que inclusive alguns amigos pediram né, para poder a gente comentar, porque a gente também mora aqui no Caribe e ele passou aqui bem próximo. E alguns amigos estão perguntando qual foi a influência dele aqui em Panamá. Bem, aqui em Panamá já chove no normal, porém não venta tanto. Aqui não venta como por exemplo em Araruama, aí no Rio de Janeiro. Aqui já venta bem menos. Agora, como a gente. O Panamá está numa posição geográfica muito favorável. E antes de eu vir para cá, para o Panamá, a gente se mudar, eu que. Eu sou muito cagão com os negócio de. de. É, catástrofes naturais. vulcão, furacão, maremoto, terremoto, essas porqueiras todas aí. Eu estudei muito essa parte aqui, pra ver qual a influência que tinha em Panamá com relação aos fenômenos. Ah, não vou pegar táxi não. Eu vou pegar táxi. O táxi, como é que eu vou pegar um táxi se eu. Aqui a passagem ela é 40 centavos Não, é taxa, né? Mas não tem que ficar disso Então... Um Eu... momentinho Bem... É... Voltando ao início de tudo Não é não é premonição, vocês não estão vendo o replay não Nós tivemos que voltar em casa porque vocês viram, né? O deixou aí. Quando eu falo com vocês, gente, que aqui em Panamá a coisa é levada a sério, não é mentira, não. A coisa aqui é levada a sério. A policial aqui é policial. E eu indo pro ponto de ônibus agora... São senhores, agora são as duas e meia da tarde? É três e meia, meu amor. já? É né? Já? Três e meia? É. Eu indo pro ponto de ônibus, o Lince passou por mim de novo e me parou de novo. É, aí eu perguntei. eu tive que perguntar a eles, né? Inclusive, a conversa tá aqui, né? A gente gravou a conversa, mas não vou colocar a conversa porque é. eu não vou não vou dar esse mole para o azar, né? Não, e agora olha isso, gente, antes de sair de casa, eu falei, Leandro, pega meu passaporte. O Leandro pegou meu passaporte, colocou em cima do armário, aí na hora que eles pediram sua cédula, eu... Hã? Mas aí não tem problema, <risos> é, porque... O foi aqui perto, eu não, falei, ali, nem não por isso também pisa. não. Não tem problema não, porque a minha cédula vale é, pra mim e pra ela. Isso é. Eu, quando eles pedem alguma coisa, alguma mutação, eu já mostro logo a minha cédula de residência permanente. Que aí já acaba com problema. Ele já liga lá chupa central, a central verifica meus dados, já, já tô fechado lá, né, porque me fecharam na primeira vez, então me fecharam na segunda agora. E eu, eu tava falando com o Leandro, que eu eles de novo eles entenderam né é, pediu desculpa lá pelo pelo transtorno e tal falou não, não tranquilo tranquilo eu falei não vou buscar lá em casa a não não não, não tranquilo não precisa não necessita. Não. não necessita não necessita aí me deram documentação expliquei que eu tava. que ele me perguntou eu vi com a câmera na mão né me perguntou o que eu tava fazendo falei ó, oh, nós somos YouTubers brasileiros estamos gravando aqui nosso dia a dia aqui em Panamá e o que eles, pelo que eles me param porque a maioria dos trambiqueiros que existem aqui em Panamá são deficientes, se passam por deficientes físicos, entendeu? Então, quando eles veem a minha bengala, eles pensam que eu sou um dos trambiqueiros. Aí, pô, é bem óbvio né, que eles vão parar para poder saber se esse aí já é um padrão. Eu sou um alvo iminente, eu sou um alvo compensatório, né? E eu não apareço para Paraná. Eles não, eu acho que não é porque ela se aparenta ah, para essa física. É. Eu acho que eu tava até falando porque Sim. eu que você estava falando ah, do do do furacão Irma. Pois continua. Ah, porque... Eu acho que é mais porque geralmente quem vem acompanhando acompanhando Quem casa, né, é mulher ah, é, verdade, é mulher é. com homem panameno ou, ou é homem com mulher panamê. O homem vem para cá encontra uma panamenha, se encanta e casa. Geralmente é isso, mas é. Dessa vez eu.. Eu.. Tô parado de novo, né? Por causa dessa situação. E eu até perguntei a ele, eu falei, pô, vem cá, por causa de que é isso? É porque eu aparento sem duro, né? Porque eles dizem que eu apareço com o um indiano aqui, como já falei com vocês. É por causa da minha tatuagem, é por causa de quê? que? Não, não sei. Não, é por causa da sua bengala. Por causa dessa situação que falei com vocês. Que eles. que eles já sabem que os tambiqueiros usam bengala para poder se disfarçar, né? para poder não, não chamar a atenção e é como eu tava falando, eu acho isso ótimo, até porque eu já tenho uma... Eu já... deixa eu botar aqui para luz aqui, até porque eu já tenho, já fico visado, né? já sei, já fico conhecido então um lince passa para outro e não, esse é militar, esse é militar, esse é da casa, isso é tranquilo e aí eu não preciso me preocupar tanto eu já sei que, já vão saber que eu sou militar, tá, é. é discapacitado, né, E tudo mais. Mas voltando pro Irma, vou trocar a mão aqui. Aí o pessoal falou, como tá falando com vocês antes do, do, do dos policiais chegarem, o furacão, Irma, o furacão Irma, o Panamá, ele tem um posicionamento geográfico muito favorável a qualquer tipo de problema. E antes de eu vir pra cá, eu fiz uma pesquisa muito uhum. forte. Oi? Tô de olho aqui. Né? Eu fiz uma pesquisa muito forte sobre o Panamá e eu vi lá os relatórios de vulcão, erupção, terremoto, maremoto, furacão e tudo mais. E aqui não tem histórico disso, entendeu? Aqui não tem esse histórico de, de tanto problema assim meteorológico. Aqui chove muito, como eu falei com vocês, e cai trovoada, né? Então, para os amigos que estiverem preocupados aí com a gente, porque pra passar gente pra... está aqui pelo Caribe. Não tem nenhum problema, aqui só choveu mesmo, o cotidiano normal, aqui não teve é, nenhuma alteração além disso E muito raio, né? E agora ainda mais que eu descobri que aqui cai muito raio forte, que a gente vive no meio das guindias Essas torres de energia elétrica que são... aqui não dá pra ver não, porque não tem uma aqui próxima Mas depois eu, eu mostro pra vocês, eu acho que até no vídeo aí mesmo, na, no fundo da nossa imagem que no a passa na rua, aparece E aí, pelo fato de ter as guindias, elas atraem raio mas não tem problema algum porque esses raios ele, ele vai direto pra Guíndia, entendeu? Ele não vai pra. Ele não vai pra cima da gente. Até ontem a gente estava ali, fazendo ali o chinozinho. Então, aquilo ali é um chino, é o nosso ponto de ônibus. Ontem a gente chegou lá de Panamá, do, de Santiago, e a gente estava sentado ali, né? E tava chovendo e relampiando muito. Aí eu falei com o Verônica, que tinha uma, uma Dinja na frente. E eu falei com ela, ó. Só não olha pra. Não fica olhando pra guindia Porque com certeza vai bater raio ali. Vai causar um brilho muito grande. E pode afetar nosso olho. Então só, só fica esperta com barulho. Que vai cair com certeza. E passou o que? Uns 3 minutos? Filho? Uns 3 minutos mais ou menos. Caiu um raio na Guinja. É com um porradão. Um brilho danado. E a gente sentado ali. O que? Você vê? Cerca de 30 metros. Entendeu? aí que onde está vindo. Segura a onda aí. Oi. Rapaz, ó, Olha o banquete Olha aqui, olha a mensagem que acabou de chegar Lê isso, lê alto Estou louca para provar o hambúrguer dos brasileiros Ó, antes de qualquer que coisa que é. Dei um clube nisso aqui, ó Que que <risos> é isso, hein, tá igual... <risos> Mona tá com o um novinho, é isso mesmo? Mona largou tanto de casa e pegou um novinho na rua Tava na rua tá aí cortadinho, eu tô até com vergonha eu Tô com barbudo de bicho aqui, ó <risos> Rapaz, ó. Não, mas eu, não, até eu já achei estranho. Não, e depois vamos entrar aquele assunto dos políticos aí que a gente não acabou ainda não, não, hein? A gente parou no caminhocador, mas vamos entrar. Ó, Olha o baldinho que a gente conseguiu achar lá no.. Ah, você vai mostrar no vídeo não, né? Não, não fiz vídeos. Ah, não sei nada. Tá. fazendo agora. Isso aqui é uma promoção que teve, né? Você comprava dois engradados de, de corona e ganhava um baldinho, hein? Baldinho. Eu olhei o baldinho. O Chips Park, né? Eu vi fez. Aí o eu face. passei no caixa, né? Aí a mulher perguntou para o rapaz, que pacota lá, isso que é da promoção, isso aqui é tal. Aí eu, promoção? Ah, é um... ah são dois datar? Tá. Como é que é essa promoção? Ah, você compra dois e ganha um balde. Só que falou, qual é o nome que dá aqui balde? Co betaço. Co Agora esse negócio O que é co Aquele barulho. Isso, ah, tô... a trave. Momento, momento. Aí foi lá. Pegou o outro fitting. lá, ah, pô. Exatamente. Tu só aparece na moção, né? O nem sabia o que era. Quando o Beranca olhou, ela olhou assim. Isso aqui, eu vou levar isso aqui e vou. Ah, é, filha, pra você ela. Ô, Bug! Ô, Bug! É brincadeira, não, né? vamos sentar e aqui traz um pratinho para botar peperoni oh, peperoni para para gente no Brasil bem. o quê Falando? Salami ou não? Peperoni É peperoni, <risos> é peperoni É peperoni, é mas eu não é peperoni Pizza de peperoni, tem no Brasil? É. É. Pista aí, aí, de peperoni Mas é muito difícil, é, porque é ela só peperone. rola é. é. com é. né? É italiano, é um salami, um menininho italiano Olha, essa câmera aqui, o áudio dela é uma merda Aí eu vi ele, não aquela que você tentou gravar o negócio já Olha, isso aqui é peperoni, galera Olha, peperoni Mas não é mais Não Entendeu? Veramba está falando ah, com a Gilene, que é aquela brasileira que nos ajudou lá em Panamá, aí, em, Pernambé. em Pernambé, Panamá, nós estamos. e ela vai vir passar uma semana aqui com a gente, vai vir domingo, em bom domingo, então segunda-feira vai ter aqui o encontro do Brazuca, que vai ter e brasileiro. A gente vai dar o encontro lá, lá quarta-feira. É, né? é, é mesmo. Tá vendo? Vou bater a foto aqui pra a gente pode até ter uma sabiana, né? Com parece. certeza! Vou gente... claro. dizer um paninho aqui. É, segunda-feira aqui né, a gente faz essa, essa brincadeirinhazinha. Eu... O som deve estar uma porcaria, né? Essa câmera não tem um som. Não estou falando isso daqui o som deve estar uma porcaria. não tem como fugir do seu que bacon? É, é um bacon. Nem vou fazer aquele então é, por esse monte de coisa, é. a linguiça 34 e comprou linguiça, né? Eu? a gente é compra linguiça, lembra é pra você? Compra linguiça. Você boa. A gente comprou linguiça. A melhor coisa pra que eu também. Eu tava falando que quase comprou linguiça também. Cara, o som da câmera 360 graus, ele é 5.1. Aquele que você bota o áudio tem 5 áudios. É durante o cabelo, que trabalha com cinco áudios, né? Ela recam toda a vida. Eu falei o que com ela? Eu ia gravar com essa aqui, que essa imagem. Você sabe como é que é essa imagem aqui, dessa câmera. A imagem é um espetáculo. É uma imagem assim, absurda de linda. Só que o problema é o áudio, né? Eu não sei porque eu acho que essa câmera tem defeito. Ai, sim, né? É. Ih, gente, que tô... E ó, meu sobrinho tá pedindo pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho da criança. Olha é o tamanho. Vamos experimentar a nova Panamá Arctic. Quando a cebola a... Que estiver, estiver acicronada, assim, que é como que fica no transparente, aí já para. Eu, não. eu, eu não. tenho o meu casaco, né, porque aqui é, é frio e eu sou frio. Não, não, vou ter demorado, eu que demorar, eu vou chegar cedo, é 20 de sete, depois está 8 horas da manhã. É porque da cabeça é coisa contrária, né. Eu fiz a comida do Lucas primeiro. Eu fiz a comida do Lucas primeiro, porque aquele dia eu fui fazer a comida do Lucas quando cheguei em casa falou Foi, que se o cara do serviço passar, lá traz pra você. Mas fala pra ele quem criou o potão, hein? Pra poder também, render a mas semana Deus toda. Meu Deus, Deus do céu, Leandro. Seja um pouco, vai deixar aqui mesmo... É não, isso aí é botar no prato e quando, quando tiver ali você pode ir pra gente, ah, pode botar sim. no prato. Ah, então o então menino eu pode servir quando... como queira. Tá, então... a coisa. Então, eu vou contar, eu vou contar a história de novo, Resumido, porque o Sandro não sabe da história, né? Eu só contei para ele por, por telefone ali rapidinho, falei, ó, tomei uma dura de novo. Aí ele, ele ficou ciente, ah, mas é, não soube da história. E o né? Mona não sabe da história ainda, né? A ah, segunda é, dura que eu, eu tomei é. em uma semana. Segunda vez os policiais pararam semana. Então. Não. Se liga na história. Estava elerando aqui, como vocês viram, né? Ele não estão fazendo a história agora, está indo aqui gravando para falar sobre o furacão Irma, que passou aqui no Caribe e tal. E aí muitos amigos me perguntaram, você tudo bem, Leandro? está no é um Caribe? Passou no Panamá também e tal. E aí eu fui esclarecer, né? gravando para esclarecer ao pessoal que não teve problema nenhum aqui. Que o Panamá ele tem uma geografia muito favorável para gente, e antes de eu vir para cá morar aqui, eu como sou muito cagão com esses fenômenos naturais, né? É, furacão, então, furacão, tupom, terremoto, maremoto, vulcão, aí eu primeiro analisei, sei lá, os últimos 100 anos do, do país, histórico, eu fui em sites importantes, sites renomados do país, para poder do mundo poder ver como é que era o histórico de terremoto aqui, e eu vi que não tinha problema nenhum. Aí, a gente gravando, né? inclusive tá na gravação, o policial chegando para trás da gente que estava com essa câmera aqui. Ah. Se a gente tivesse com a 360, daria para ver os policiais chegando, né? Mas tá com essa câmera aqui, aí... deixa eu ver está gravando. Tá, tá gravando ainda. Aí, é, porque sei lá se a bateria acabou, né? deixa eu ver é. quanto tem. Não, tem três pontos, tá bom, tá cheinha. Aí, a gente chegou aqui na frente no chino, tava vindo o link em direção à Italaia, Atalaia. aí ele foi e encostou atrás da gente aí você eu, você falar, eu, não, Nesse time não Nesse time aqui Eu saindo assim, gravando Gravando com a muleta, né Andando e tal Gravando com uma mão E a muleta ganhando do, do outro lado A gente passando Eu, pô Não devo nada pra ninguém Eu passando na minha, na boa, né Deixa eu, deixa eu fechar a tesão aqui O moleque bota a tesão alto Abaixa o meu, por favor, lá Você tem que abaixar o bolso, pô eu Queria que se assim, ó Burro velho, rapaz, pô Fala uma, duas, três vezes E o em tem que comer Aí, encostando o policial parou, né? Aí passando assim, beleza, me cutucou, Leandro, Leandro. Aí eu, vocês vão ver, né? já deve ter visto na imagem aí o policial. Aí a gente foi, paramos lá, né? Vamos falar com os caras, pedir a documentação. Eles chamaram. É. para atrás de mim, chamaram, pediram documentação. Eu já tô, já, já me acostumei com a rapaziada, né? Opa, tudo bem, beleza e tal. E uhum. assim, interessante, né? Ficou gravando. Eu pensei que eu tinha parado a câmera, mas não parei. Só que aí ele deu informações ali, depois que eu me apresentei como militar e tal, ele deu informações que eram sigilosas. A que eu posso falar, né, que, que eu creio que seja permitido falar que não tem problema nenhum, é que eles estão. O, o principal. Eu não me interessa, eu falei assim, poxa, por que, que já me pararam duas vezes? Joga tal, não Não, não precisa. Eu falei, poxa, por que, que me pararam duas vezes já? Eu tenho alguma coisa especial, é minha tatuagem, é minha cara de hindu e tal? Falei, não, não. Só bengala. Ele falou... Como é que é dela, tá, é? É bastão. Bastão. Aí tá, ele explicou que aqui, moliantes, pessoas que estão vindo ilegal, estão usando essa artimanha, esse macete de, de inválido para poder não chamar atenção. Porque, em geral, as pessoas não se ligam muito para quem é inválido. Uhum. Mas a polícia está ligada. Então, se tiver algum malandrinho de plantão aí, que... E, é. e tem outras coisas que eles me falaram também que eu não posso explanar. Que são táticas que eles estão usando aqui para poder... Pegar vagabundo, para poder chegar em cima dos vagabundos. Aí ele vira para mim sua cédula. Eu sou da prosa, marido, me dá a cédula. Cadê? Eu vou fazer mais. Minha... <risos> Eu, eu olhei a cara dele ele eu cara, em casa. Em buscar. Não, não necessita, não necessita, eu é, vou Por que ele falou que não precisava? Porque ele já viu na, minha, é, na minha. Na minha provisória, eu falei, ela só, você pode confirmar que na minha, na minha identidade provisória tem justificando que eu sou pensionado. Então, não tem como é, a, a imigração se errar. Eu tenho que comprovar que eu sou, que eu sou pensionado, pensionado, incapacitado, para poder... Com certeza, eu sou é. incapacitado. É, que, pô, eu sou um rapaz novo ainda, tem só 17 anos, <risos> não, 21, 21, eu não vou, vou enganar a idade não, né? Tem só 21 <risos> anos, pô, aí os caras olham para minha cara, de bengala é malandro, tá? Tá querendo usurpar alguma coisa, mas aí quando eles olham a... a e detalhe, eles ligaram no rádio para poder confirmar. Mas, era, ah, esse aí tá fechado já. Não, tá tranquilo. Vai, libera, libera. Eu não sei se falaram não, mas eu imagino, né? Que ele foi, chamou ele depois botou no ouvido. Aí ele viu, confirmou. Não, tá tranquilo. Listo, listo. Aí depois a gente foi conversar. né Outras coisas mais técnicas. Me apresentei, falei que eu era fuzileiro. Esse já não, não falou que nem o outro, não. Fuzileiro, naval e tal. Já brasileiro, fuz, é, fuzileiro, brasileiro. O outro já sabia entendia um pouco de português. E aí, chegando um pratinho, olha... Perfeito, mas o que mais? Agora monta aí, cara. Sim, ah, corta. Tá perfeito. <risos> e aí conversamos lá, né? Tocamos umas ideias e o que eu vejo que eu posso falar é isso. Se tiver algum malandrinho que, que... veja esse vídeo aí e que esteja usando essa artimanha Nem de... Nem é Não não, irmão. E outra coisa, vocês sabem, né? A polícia... Eu falei com vocês. Gente, quer vir para o Panamá? O país é bom. O país tem oportunidade. O país abraça o imigrante que venha é legal. Entendeu? Que tem que tem intuito de somar. Não venha pra... Eu sei que tá ruim no Brasil, eu sei que tá ruim em vários países, mas não vem na ilegalidade. Porque é bater aqui, vocês viram. Não, você não vai poder viver. Você tem que ficar dentro de casa, porque a polícia bate na rua. A poli... Bate, que eu digo, batida de de, de... de revisão, né? De fazer a... A, a, a dura. Pois é. Entendeu? Aonde parar, eles vão olhar pra tua cara. Aqui não tem pra de fugir. Brasileiro é distinguível. Lembra que eu falei com você da... da... A Fabiana? Uhum. A Fabiana passou, a Fabiana é uma outra brasileira que tem aqui, você deve ter visto no vídeo do, da família Trapo. E quando a Fabiana tá vendo a Verônica, no, Sentado no.. Oi. ali no eixo, na frente do mercado, a Fabiana, que é brasileira, passou, por lá Mas não conheceu. E eu falei, é brasileira, é a Fabiana, porque é, é completamente distinguível, porque o Panamê tem uma afeição muito idêntica um do outro. Entendeu? É como se fosse chinês. Você está num país que é cheio de, de chinês, que estão uma afeição indígena e brasileiro não tem essa pensão indígena e aí quando o policial aqui vê essa situação vê uma pessoa que é diferente ele vai parar e ele vai pedir cédula ele vai te investigar você abrir bolsa e se fizer isso cooperem cooperem que estão trabalhando Exato. e quando eles veem que você admira parabeniza o trabalho deles eles se sentem mais à vontade de defender vocês que vierem para cá é entendeu que o objetivo único deles é justamente não defender não. todos os cidadãos os panameños e os estrangeiros que estão se nacionalizando naturalizando, naturalizando residência. conseguindo residência. a sua residência ou seja que está legal no país exatamente beleza pessoal então fica aí às vezes fica pensando, ah, eu vou para tal lugar e vou lá arriscar. Ninguém vai ter esse pensamento. Não, só que Brasil tem. Ah, é, infelizmente. Bra... É verdade, falando nisso, é verdade que agora com esse problema da Venezuela, é, Brasil como que abriu as portas. O Brasil nunca fechou as portas, a verdade é essa. O, o, o entre-sai lá é liberado para qualquer país do mundo. E o que é pior, agora tem um projeto que está sendo aprovado no Brasil. Que, se for aprovado, pessoas do Irã, Iraque, a Arábia Saudita, de qualquer parte do mundo, de qualquer, da Líbia, de qualquer lugar muçulmano, qualquer tipo de denominação, qualquer tipo de criminoso lá das Arábias, vai entrar no Brasil, não precisa nem mostrar visto, vai entrar como se fosse nacionalizado já. Então com passaporte, entra, já pode tirar Se botar lá, Irã, já entra. Como se fosse. E detalhe: se essa lei passar. Essas pessoas que vêm de fora, por exemplo, do Talibã, lá do, do, do Estado Islâmico, essa pessoa ela pode vir no Brasil, se naturalizar tranquilamente, montar partido, se candidatar para política... Caramba! É. Elaborar leis. É isso que é o problema do Brasil. Se essa lei passar e tá na mesa do Temer, se o Temer for maluco a ponto de aprovar essa lei, um abraço o Brasil. Acabou, o Brasil não vai mais... País, Brasil, não vai mais existir. Acabou a soberania dele, Entendeu? E é por isso Seu que eu tô aqui. qualquer nacionalidade. É. Vai virar bunda lelê aquele é negócio lá. Pessoal? Eu gostava. Ah, sim. Vou dar um. Qual é o apelido do Santo? Qual era o apelido do Santo? Aí ah. deitou. Quando eu sofava, é? Porque eu não gostava. Ah, nossa. Porque ah, eu não gostava. É. Não, deve ter. Oxi. Mas eu olhava e dizia, porra. Porque meu avô, ele fumava isso com. Era um potinho de pingo de ouro, com os amigos né, uhum. é, amendoim e azeitona, acho que foi daí que veio o pingo de ouro e a azeitona, bom. e aí eu ficava olhando e dizia, pô, esse negócio de azeitona deve ser bom, um dia eu comia, uma bocaria, era horrível, uhum. agora eu não posso viver sem ela. <risos> Depois dessa declaração de amor, nós nos despedimos aqui e até o próximo vídeo, valeu galera, se inscreva no canal, é. Claro, né? Você já deu aqui. Nós dois, hein, gente Canal Família Trapo, se você veio pelo, pelo nosso aqui, ó, o cachorrinho passando aqui, eu desperto na casa aqui, ó. É. Vai mais cachorro. Se você veio pro nosso canal de primeiro não conhece Família Trapo, oh. tem que, pô, canal Panamá Brasileiro, família Trapo. Você tá no color do papai que você vai gostar. Tem que dar. Eu não vou sentar Essa história aí eu, eu. Essa história aí eu tô ficando fora. Não vou nem contar tô de raiva. É, essa história aí eu tô por fora, ele deve estar com o Paulo Virgem até hoje, né? Eu acho que ninguém acertou é esse negócio. Se bem que agora com essa carinha de bundinho de neném aqui, eu não sei, né?